Olá, meu nome é Rodrigo Horst, sou empresário e também sou empreendedor digital e trabalho no Marketing de Relacionamento, tá? no Marketing Multinível. Através dessa relação aí de coisas, eu acabei conhecendo meu grande amigo, Leandro Fonseca, que me apresentou o curso dele, Marketing de Sucesso. O Leandro tem me ajudado muito pessoal, muito, muito mesmo, né? ele fez uma alavancagem grande né, no meu negócio através do Marketing Digital para o Marketing de Relacionamento. Né? com a maratona, né? que a gente criou uma maratona né? através do curso do marketing de sucesso. Né? Então isso eu pude abrir um leque muito grande de contatos para minha equipe, então isso aí alavancou muito no meu negócio, eu tenho uma grande admiração do Leandro que ele já faz isso na equipe dele, né? então a minha intenção era fazer a mesma coisa na minha e agora eu estou conseguindo fazer isso graças ao marketing de sucesso. Tá? Então, eu vou abrir a tela do meu computador para vocês terem uma noção do que, que eu estou falando, Falei que não é nada armado, tá, nenhuma invenção, tá bom? Então, vamos lá. Fala pessoal, voltamos aqui. Então, essa daqui é a minha página, tá pessoal? É a página aí que eu né, criei aí com, com a ajuda do Leandro, né, é uma página simples, é uma página de captura, né, onde a Lidy vai deixar os dados dela aqui, né? e ela vai se cadastrar no meu site. Tá? Aqui são todos os vídeos corporativos, né? Então são todos os vídeos da empresa que eu promovo. Tá? Então, a pessoa quando ela se cadastra aqui, ela vai vir para cá. Tá? É aqui que tudo acontece. Né? Então, aqui são as listas de cada maratonista meu. Tá? Então, o Maurício, né, MMD1, Maratona Multinível Digital 1, né, o Mozart, né, o Jorge e a Fernanda, e né, aqui a minha lista. Tá? A minha lista está aqui, mas ela tá, tem mais, mais contatos aqui porque eu já estava usando ela. Tá? Mas assim, cada um recebeu aqui 69 contatos, né? isso em uma semana e meia de maratona, pessoal. Então, para vocês terem uma noção da alavancagem. Né? Agora se imagine você sozinho atendendo aí 7714, 721, quase 210 pessoas, né? e sozinho, é muito difícil. Agora você tendo a ferramenta e conseguir distribuir isso para a sua equipe é maravilhoso, pessoal. Isso aí não tem, tá? É muito bacana, muito bacana mesmo, tá? Aqui é a minha campanha dentro do Google, tá? Do Google, do Facebook, tá? Desculpa. É, esse anúncio aqui é o anúncio campeão, é o anúncio que está rodando. Só esse anúncio aqui me gerou 105 cadastros lá no site. Então, 105 pessoas né, se cadastraram aqui, né, deixaram os dados dela aqui para a gente entrar em contato. Tá? então só é só esse anúncio esse aqui me gerou mais 41 só que esse aqui eu já pausei né? o valor investido está todo nesse aqui agora então esse aqui é do Facebook e daí aqui esse aqui é do Google tá então só hoje para vocês terem uma noção só hoje me gerou 10 conversões tá então né, olha meus anúncios apareceram mais de mil vezes então é muito legal pessoal muito legal mesmo tá? então eu acredito que aqui né, dá para vocês terem uma uma boa noção né, da quantidade de, de cadastros aí que a gente consegue né, criando uma maratona dessa, né, com o auxílio do Leandro. O Leandro, ele dá uma, uma ajuda muito grande para a gente, principalmente na parte de construção de páginas né, e nessa parte aqui do robô. é né, Isso aqui é um robozinho que ele distribui as itens automaticamente. Então, espero ter ajudado vocês aí, né, com, né explicando um pouco mais aí sobre né, a maratona, sobre o marketing do sucesso, tá bom? qualquer coisa, dá um grito aí pro Leandro dá um grito aí pra mim que a gente dá uma ajudinha pra vocês, tá bom? Valeu grande abraço